Ok esse motivo meu tem 23 centímetros e meio aqui 23,5 centímetros tá vezes 4 que é igual a 94 centímetros de circunferência tá se você for dividir em dois para saber a metade dá 47 centímetros ok então fica bom para o tamanho g no caso no meu tamanho então é vocês vão fazer um motivo e vai medir desta forma aqui ó tá desta ponta até esta ponta ok então os quatro motivos né de baixo vai ser emendado assim então é bem simples você emenda um dois três quatro quatro motivos ok depois você vai emendar outra aqui ó nessa parte então você vai começar emendando daqui pra cá tá como eu só fiz um só então eu vou emendar aqui pra vocês ó dessa ponta até esta tá então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha Vou vir aqui no cantinho, pego assim para ficar avesso com avesso, no cantinho, e faço aqui um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui, fazendo um ponto alto, ok? Volto nessa peça de trás, no primeiro ponto, passo um ponto baixo. Aqui na Aqui no seguinte vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar que eu estou fazendo aqui o cantinho tá então aqui na peça de trás um ponto baixo aqui se você quiser fazer é, ponto baixíssimo também fica legal tá então aqui eu vou fazer ponto baixíssimo para vocês verem então aqui eu prendi com um ponto baixo Faço uma correntinha, volta aqui, faço um ponto alto aqui na peça de trás. Um ponto baixíssimo, volta aqui e faço mais um ponto alto na de trás. Um ponto baixíssimo e aqui eu vou fazer um ponto alto novamente e um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? E sempre vou prender com um ponto baixíssimo na peça de trás, aqui. Ponto baixíssimo e nessa parte aqui um ponto alto. Lá de trás um ponto baixíssimo e na da frente um ponto alto, que é o motivo que eu estou terminando ponto baixíssimo e aqui o ponto alto se você quiser emendar costurando também dá certo tá então aqui falta mais um ponto para terminar tá então aqui eu faço o último ponto alto e aqui atrás vou emendar com um ponto baixíssimo no último ponto ok vou fazer uma duas correntinhas espaço vou vir aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo uma correntinha vou vir aqui atrás onde tem as três correntinhas aqui OK faço um ponto baixo faço uma correntinha Bem, aqui no próximo espaço, um ponto baixo, ok? Vai ficando assim, ó, desse jeito. Aqui eu faço duas correntinhas, tá? Aqui nesse espaço, um ponto baixo, ok? Vou dar uma laçada, ouvir vir aqui no na peça da frente, no primeiro ponto alto, um ponto alto e aqui atrás vou prender com um ponto baixíssimo. Quer dizer, tudo que eu fiz aqui nessa parte, eu vou fazer aqui também, igualzinho, ok? Então, aqui eu prendi todos os pontos altos, tá? Até o último aqui, ok? Agora eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse espaço, tá? E faço um ponto baixo. Uma correntinha e volto aqui no cantinho, fazendo os três pontos altos. OK? Que faz parte aqui do cantinho. E aqui eu volto a fazer um ponto alto para cada ponto. E assim eu vou terminar o meu motivo. OK? Bom, e a emenda ficou assim, tá? Olha só. OK? Bom, para fazer o acabamento, vocês podem estar fazendo um acabamento bem simples, tá? Então aqui no espaço faça aqui uma correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar pulo 12 um, aqui no terceiro um ponto baixo aí eu vou repetir duas correntinhas no mesmo lugar mais dois pontos altos posso estar trabalhando assim com um ponto tombadinho tá pulo 12 um, aqui no terceiro um ponto baixo duas correntinhas no mesmo lugar. Aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas no mesmo lugar, mais dois pontos altos. E aqui no espaço na viradinha um ponto baixo, duas correntinhas no mesmo lugar, mais dois pontos altos, ok. Pulo dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, e assim eu vou. Quando eu chegar aqui no, no meio, eu venho mostrar para vocês, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu pulo 12 um, aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas mais dois pontos altos vem aqui nesse próximo espaço: um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui eu posso repetir nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui mais dois pontos altos, tá? Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Então, é esse acabamento bem simples. Eu posso estar fazendo na peça, tá? Fazendo o ponto tombadinho, ok? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? É só deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. Então, é isso. Beijos. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau.